Como estudar de forma eficaz usando estratégias essenciais, principais métodos de estudo baseados na ciência. Estratégia número 6. Pratique recuperar tudo em sua cabeça que você já sabe sobre um tópico. Guarde todas as suas anotações e livros e anote ou esboce tudo o que você sabe agora mesmo. Por quê? Porque recuperar seu conhecimento, assim, reforça o que você aprendeu e é mais fácil lembrar mais tarde. Mas também, a melhoria vem com a prática. Se você quiser melhorar a memorização de informações em provas, então, você deve praticar a memorização de informações agora, assim como você pratica qualquer outra habilidade. Além disso, destaca o que você não sabe, e é aí que você deve focar seu estudo. Faz sentido, certo? Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Faça o máximo de questões que puder, mesmo que tenha que inventá-las. E troque com um amigo. Ou apenas comece com um pedaço de papel em branco e esvazie seu cérebro. Escreva tudo o que você sabe, desenhe esboços ou mapas conceituais ligando todas as ideias. Certifique-se de fazer isso um pouco depois de aprender alguma coisa, então guarde suas anotações. Não se trata de recitar informações que você acabou de ler em seu livro. Quando terminar, verifique o que você escreveu em relação ao seu material de aula o que você acertou ou errou e o que você não se lembrou. Esse é um feedback perfeito e mostra onde você precisa melhorar. Agora você já conhece as seis estratégias de estudo que a pesquisa acadêmica diz serem as mais eficazes. Obrigada por assistir. Tchau! Aprenda técnicas para memorizar os estudos com o professor Renato Alves, recordista brasileiro de memorização e especialista em aprendizagem acelerada. Clique no link da descrição.